Grande, né? Muita, a dor que está que, que tá dilacerando meu coração. Você cuidou? Igual um bebê. Ele falava a hora que ele você... falou que Jesus estava abraçando ele para despedir da terra. Ele falou assim: Você cuida de mim, igual um bebê. Isso foi nessa semana, que hoje é segunda, que ele, teve, ele viu o paraíso. Né? Você é neto. Não. Não. Meu Amigo, minha muito amiga, de muitos anos. Há muitos anos. O, o pastor, o irmã divina. Pois. O pastor Juvenal deixou uma história tão bonita que você falou lá coisa divina, só por Deus mesmo. Eu não queria estudar a palavra, eu não tenho, eu não tenho é, vocabulário nenhum, eu não tenho força para isso numa hora dessa, né? E você foi muito feliz realçar a oração e o trabalho, o um homem de oração, né, e foi, o pastor Juvenal deixou uma história muito preciosa, e de visitação, a senhora foi companheira de fazer visita nas casas, Sim, mas só que né? eu vou, vou continuar, pastor, vou continuar o trabalho dele na terra, enquanto eu de andar, fazer visita. Quantos anos você tem hoje, desculpa? Eu tenho, eu tenho... 68. 68. É. Você está jovem ainda. Eu tenho 69. Eu vou fazer 70. Mas Deus vai dar muita graça para você. Amém. E Eu Deus vai dar A da graça do Senhor. A graça do Senhor. E, e, e do amor dos irmãos, da consideração. Né? Eu preciso. Você teve apoio. Você pediu apoio, recebeu apoio, né? O pastor Isaac foi muito.. Gente boa, ah, o pastor Isaac tem que cuidar de nós, tem que cuidar de nós nos mínimos detalhes, de tudo, ele tem que cuidar de tudo, até eu ver o que é está faltando, o tudo, tudo. É, O É. da ô, ô. Você conheceu esse pessoal todinho do do, do cordeiro do, Muito bom do Cordeiro Senta aqui do lado da, da dona Divina é um aqui para você falar uma coisa aqui do é um Pastor prazer. Juvenal. Eu Tinha o maior carinho pela, pela família. família. É. É. Me fala, é o, o, o cordeiro. Eu falo porque o seu primeiro nome é Luiz Antônio. Cordeiro. Luiz Antônio Cordeiro, irmão do de Luiz, Dr. Delmar É o Luiz. E você viveu o Pastor Juvenal? Seu pai, né? Sua mãe, assistir apoiado? Não, quando ele chegou, o herói longo, né? Ele já era, já estava entre os primeiros da igreja, de Deus. Dos primeiros, seu pai? Dos primeiros, acho que, me fala a memória, número 22, membro né? número 22, é de O teu pai falou que a sua mãe, a carteirinha dela de membro é de número 4? É, quando fizeram as carteirinhas, que não existia, é, né? É. Aí eles começaram a fazer, eles colocaram o número 4 da mãe, com certeza do meu pai era o número 3, né? É. O Luiz foi vereador em Franca, junto com o Telmaia também, que foi vereador antes dele. E, e tem uma história tão rica nessa cidade da sua, de, de vencedor, né? Porque vocês vieram lá de baixo também, né? Sem dúvida. Na, na, na, na humildade. Na né? é. E buscando conhecimento, né? É assim na aconteceu, paz. né, meu querido? Assim é. aconteceu. Nossa família é tão, é. tão humilde, né? E tão... chegou a um ponto que no dia que a sua mãe faleceu, faleci. Ela é mãe de dois vereadores. É coisa rara. Numa banca, cidade, é só, nós, né? só nós e a família de Souza, né? É, é dos do Gilson, Souza, do Gilson de Souza, Mirley e, e o Gilson é. Hoje nós estamos aqui despedindo do pastor é, Juvenal. Ele ficou firme no caminho, no chamado e sempre dedicado, né? Sem é. Assistindo as pessoas, levando as pessoas. Irmã, ele está com o senhor. Louvado seja Deus e você vai receber bênção por causa dele. Ah, sempre. Ainda que seja um copo de água fria, um desses pequeninos, vai receber. Você deu muito carinho, muito amor. O copo de água era naquela época significava um refrigério, um apoio. E você deu carinho e apoio no final da vida dele. Isso aí foi muito bom. Ah, meu Deus, meu Deus é ah lá, a família, a família Cordeiro tá ali, ó. Presente, né? a, a família Cordeiro ali, ó. Ô, irmão, o teu pai é, não tá veio aqui bem. não, né? Não, pode vir. Ele Tinha não um pôde. Ele isso. estava é, lá na igreja. Foi tá um na é? igreja, esteve é. presente. É. Bastante emocionado, né? É. Porque sabe, o tanto quanto essa família faz parte da nossa família. É uma família só, Cordeiro e a família juvenal. Né? É verdade. Um ali tem três foco, filhas. Verdade. Do Sr. Raimundo, né? Veneiro, da Mãe Elvira. É Dona Elvira. Quando o Monge Vernão ia almoçar na minha casa, da Mãe Divina, era uma maior satisfação da minha mãe. Ela contava para todos os filhos. Ela fazia questão de contar para os vizinhos. O Monge Vernão teve aqui as orações dele para nós. Nós chegávamos lá ela já, já conseguia rindo, rindo. E aquilo Eu era até nas mortos. Era, né? é. era a coisa mais linda, né? nós ela, nós Era a coisa mais linda. Era coisa pura, né? Verdade. Mas o mais importante, pastor, é que nós vamos ter ele é, aqui, ó, eternamente fica... para sempre conosco, aqui, né? Na no nossa né? É verdade. É verdade. Aqui, ó. Vem cá, minhas irmãs, vem cá, fica aqui um pouquinho para você. É. Ser... É. Só fazendo esse registro aqui fazendo tão um registro bonito, ele. nós estamos, tá a, a, com os irmãos, a irmã bom. divina aqui, nesse momento de dor, nós estamos falando para ela o quanto que ela foi importante na vida do pastor Juvenal. Verdade. Que foi um homem de Deus. Pode falar algo que vocês Irmã, sim, aí, que lembrança né? deles. Né? Né? Você, né? mais do que nós, né? Acompanhou mais assim. Aí eles iam muito visitar meus pais. tava sempre junto deles. E para a gente é uma satisfação muito grande, né? O carinho, o amor que eles tinham por nós. O irmãs, e a Divina, hoje a gente precisa de resgatar esse ministério de visitação. Quanto que é importante receber uma visita. O pastor Juvenal, quando ia visitar lá a restinga de bicicleta, a família do pastor Edi estava lá, toda prontinha para receber o servo do Senhor. E foge agora é. o nome do pastor que falou que quando ele chegou em Franca recebeu a visita do pastor Juvenal, Que coisa é. mais linda. Hoje você vê, isso é raramente uma pessoa é, fez o trabalho que ele fez, né? Trabalhos eram trabalho. Era o trabalho social, nessa é. trabalho de receber as pessoas, de carinho pelos seus a membros. Na época né? muito difícil, né? sem recurso. Não né? tinha recurso algum. Ele tinha bicicleta que ele tinha é. emprestado. né. O recurso de Deus é. e as forças que dava para ele, é. né? para ele ter força de pedalar. chegava a tomar um copinho de água com os irmãos, é. um copinho de que suco, que suco com né? Com bolachas caseiras, Aí. né? biscoitos caseiros, é. né? Era o que suco. É linda, né? Hoje, bom, fala um pouquinho do pastor Juvenal. Que Você que também conheceu. Fala do meu pastor. Marcou a sua vida? Um grande amigo. Grande amigo. Marcou a minha vida. Da nossa família. Será que é um verdadeiro homem de Deus? De dá-nos ao mundo. Hoje, se os pastores se puderem fazer o ele já fez, o mundo vai partir para a melhor Hoje em dia, muitos pastores não fazem. Precisa desse exemplo, né? Desse resgate, né? É. Resgatar resgate pastores, essas de espelhos. É espelhos É um pessoa. exemplo que ele deixou. Ele é um homem minha vida participou lá Ela participou é da vida. sua carreira? Participou da minha vida. Quando eu estava aqui, eu sou nigeriano. <risos> Você é nigeriano? Eu sou nigeriano. Quando eu cheguei aqui, ele. É, meu sogro me ajudou, atrás da minha documentação. Né? Ele disponibilizou. Legalização, sim, documentação. Vida. Legalização brasileira. Aí, eu não fui até em São Paulo. Mandei 30 anos certo? 30 anos atrás. E hoje, na minha casa, ele vai, vai depois que eu começar com mais. Como que é, é seu nome? Meu nome se chama Steve Brown. Steve. Steve é é? Brown. É. É. Oh. E o meu pai é como um, era como um filho para ele, né? E meu pai tinha como um pai, né? Pastor Juvenal para nós. Como que chamava Messias. Messias. Ele mora longe, não foi possível ele vir hoje, né? Mas ele está assim, arrasado minha mãe, toda a família, né? Porque o pastor Juvenal e irmão Divina para nós é como família. Que coisa, ó. É Deus abençoe muito vocês, Pastor Divina, o neto caçula do pastor Juvenal. Como que é o seu nome? Rodrigo. Rodrigo de quê? Sou Rodrigo Soares Maura. Maura. É, eu sou filho da Edilane, neto caçula do, do pastor Juvenal. Neto caçula. Né? O seu avô tem uma história, deixou uma história bonita, hein? A história ah. do meu avô, se, for, se eu for começar a contar aqui agora, eu não termino, né? Porque ela pode. é muito extensa. Muito é, o então, pessoal, pode, pode, pode ir falando, pode te falando. <risos> é porque o é. Juninho está ali, ele é, é o mais velho. É. Seria ele bom é o mais velho e o mais novo aí. É, ele é o, o neto mais velho eu sou o neto caçula. A história do meu avô ela começou há muitos anos. É um ministério muito frutífero e muito profícuo. Há pouco a gente estava comentando aqui que ele ganhou muitas almas para Jesus. Agora a gente imagina todas essas almas que já partiram com certeza receberam meu avô é. lá na glória. Eles estão me chamando lá para ir embora. O continuar é, vamos continuar lá fora. Vamos ajudar o senhor. É estou registrando aqui um pouco, eu sou o mais velho, né? Eu sou o mais velho homem, dos mais velho dos netos, né? dos netos, Aí, ó. É. Navi Juvenal. José Mauro. Eu vou lá fora. Eles vão fechar aqui e eu vou sair aqui para sair lá. Falou. Um abraço para você. Um abraço. Será que passa né Eu acho que vai dar de passar, mas você vai devagarinho, vai devagarinho. Segura aí agora, hein? Aí ó. Estou querendo fechar. E eu, sou, eu vou falar para eles assim, ó, vocês podem fechar mas <risos> <Você> pode, pode. <risos> é, ah, tá Você fica aqui, tá gravando? Você o nome, seu nome? Eloá. Eloá. E aí, mando... agora, é a falar. irmã do agora minha irmã. é a sua irmã. irmã. Vou falar. A sua família é bonita, viu? Obrigado, pastor. Muito Obrigado, bonita. Deus. Por isso que o, o igual lá falou que quando o pastor Juvenal chegou para aquelas força né? Aí os gaviões. Lá a genética era que... boa demais. A eles observaram boa, logo eles a Ali está o outro Beth né? e o Julinho. Eu leio. Eu, eu, eu, eu. É. Estou debaixo, aí o de só só fica em baixo, aí ó, só os netos, você sabia é neto, não? Aí ó, ele já estou falando aqui, fala um pouquinho do seu amor. Agora eles fecha o portão e a gente fica do lado de fora. A nossa missão não acabou, não, certo? Nós deixamos aqui o pastor Juvenal e estamos aqui vivendo um momento que fazendo o registro da família, né? Um dia histórico, dia 22 de 2022. 101 anos. 101 anos de coragem e bravura, defensor do evangelho, 101 anos de amor a Cristo e o Evangelho Ele fala em Isaías sobre os atalaias né? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas a salvação, a palavra de Deus ali está a filha chegando ele foi um atalaia do Senhor ele foi um vida desde que ele converteu ele foi um e ganhar Senhor esse é, é o maior legado que ele deixa. maior legado, porque ele plantou, é, ninguém tem, tem, tem é. que rebolar a expressão para fazer o que o pastor do canal fez. Pra chegar na metade. na época era... <risos> com parcos recursos, né? Não tinha, não, não como... tinha recursos. E é, a bicicleta? Eu disse, eu disse, eu podría... Bicicletinha que andou, pra muito, pra andou muito, né? Esse A gente via só. Ó, que é oportunidade. o pai dessas meninas. Deixa eu perguntar aqui. Vocês sempre tiveram facilidade com música, não é? Sim. E sempre cantaram os hinos bonitos, né? Os Cânticos de Sião. Né? Eu fiquei tão emocionado de ouvir aqueles hinos lá na igreja. Né? E a gente percebe que tem um, uma razão de ser. Eu estava observando, eu sou pastor, eu estava observando o que, que dignifica o homem, o ser humano. É quando você tem uma fé, tem uma luz, você canta da sua fé. E no momento do final de vida você pode alimentar a esperança de viver eternamente. Louvado seja. Homem. É louvar o Senhor servido senhor, obrigado, Deus abençoe, Deus abençoe. obrigado pastor Juvenal, pela família por mim. Deus abençoe, por Deus. um abraço, a vocês, por Deus. Oh, Deus abençoe.